Para trabalhar com equações no Photomath, você vai precisar do sinal de igualdade separando duas expressões algébricas. Uma vez que tiver escrito a sua equação, ele sempre vai buscar apresentar uma solução algébrica para essa equação, mas em alguns casos vão ter equações sem solução, como por exemplo este caso. Vamos ver por que essa equação não tem solução. x mais 3 dividido por x mais 2 menos 1 igual a 0 tem um problema com relação ao seu domínio, tem uma restrição o seu x não pode valer menos 2. Por que esse x não pode valer menos 2? Porque a gente não pode dividir por zero. Como x mais 2 está no denominador, se o x for igual a menos 2, eles vão se anular, vai dar zero no denominador, a gente não tem nenhum tipo de expressão algébrica, nenhuma forma de escrita algébrica que considere divisão por zero. Agora, para poder deixar a expressão mais simples, é possível tirar esse menos 1 que está do lado esquerdo da equação, somando mais um dos dois lados. Então, a gente vai chegar em x mais 3 dividido por x mais 2 igual a 1. Tendo essa expressão algébrica mais simples, é possível eliminar as frações multiplicando os dois lados pelo denominador da fração, que no caso é x mais 2. A gente sabe que ele não pode valer zero. E esse x mais 2 que está multiplicando a fração vai eliminar o x mais 2 do denominador da fração. Do outro lado esse x mais 2 vai ser multiplicado por 1. Então, a gente fica agora com uma expressão linear. x mais 3 igual a x mais 2. Mas observe que dos dois lados da equação a gente tem x. Então, se a gente subtrai x dos dois lados, vai chegar exatamente em 3 igual a 2. 3 igual a 2 é um absurdo. Como essa informação é falsa, não vai existir nenhum x que provoque esse tipo de solução. Então, se você tem uma equação que chega num resultado absurdo, ela não tem solução. É possível também utilizar gráficos para resolver as equações no Photomath. As soluções gráficas vão adivir de você representar as expressões algébricas de cada um dos lados da equação como funções separadas. Por exemplo, x mais 3 dividido por x mais 2 menos 1 está sendo representada com o um gráfico de uma função e zero como um gráfico de outra função. A igualdade vai ser correspondente à interseção entre esses dois gráficos. E é possível clicar sobre o gráfico e navegar no plano cartesiano, buscando essa interseção. É possível também visualizar os detalhes dos gráficos, como por exemplo, no caso do y igual a zero, ele é constante e a outra função está se aproximando cada vez mais dele, mas os dois nunca têm uma interseção. É possível também visualizar outros detalhes de cada uma dos gráficos, como, por exemplo, qual é a interseção com o eixo y da expressão x mais 3 sobre x mais 2 menos 1. É uma informação que pode ser relevante dentro da resolução de um problema. Podemos trabalhar com equações que envolvem restrições nas suas soluções. Por exemplo, quando nós temos uma fração, algo do tipo x menos 5 dividido por x, menos 2, nós já temos que se preocupar com divisão por zero. Se isso tudo for dividido ainda por x mais 2, dividido novamente por x mais 3, nós vamos ter uma divisão de frações. Se isso for igual a 1, um, nós vamos ter uma equação que tem uma solução, x igual a menos 11 sobre 2, mas tem algumas restrições. Então, nós temos que determinar quais são as restrições dessa solução. As restrições vão ser x igual a 2, x igual a menos 2 e x igual a menos 3. Isso porque não pode haver divisão por zero, então esse x menos 2 o denominador não pode ser zero. O x mais 2 dividido por x mais 3 também não pode ser zero. E, especialmente... O denominador dessa última fração, x mais 3, também não pode ser zero. Então, temos três condicionantes para ser observados. x menos 2 igual a zero levaria a x igual a 2. Não, isso não pode acontecer. x mais 2 dividido por x mais 3 igual a zero levaria a x igual a menos 2, que também não pode acontecer. E x mais 3 igual a zero levaria a x igual a menos 3, que também não pode acontecer. Então, assim, nós conseguimos determinar que a solução para esse problema vai ter três restrições. x não pode ser 2, x não pode ser menos 2 e x não pode ser menos 3. Conhecendo as restrições, a gente pode partir para a solução. A resolução desse tipo de problema, que envolve divisão entre frações, fica muito mais simples quando nós trabalhamos com a ideia de multiplicação inversa. Por exemplo, a divisão por x mais 2 dividido por x mais 3 pode ser substituída pela multiplicação por x mais 3 dividido por x mais 2. Assim, nós vamos ter a seguinte situação. x menos 5 multiplica x mais 3 dividido por x menos 2, que multiplica x mais 2, tudo isso igual a 1. Vai ser possível, dessa maneira, eliminar a fração, porque vamos ter uma fração de único denominador, multiplicando os dois lados da equação pelo denominador da fração que queremos eliminar, no caso, x menos 2 vezes x mais 2. Dessa maneira, vamos ficar com uma expressão que é linear e que vai poder ser resolvida mais facilmente se nós fizermos também o produto entre esses binômios. x menos 5 que multiplica x mais 3 vai ser x ao quadrado mais 3x menos 5x menos 5 vezes 3. Podemos observar que ao fazer essa multiplicação, x vezes x vai dar x ao quadrado. E menos 5 vezes 3 vai dar menos 15. Então, vamos ficar com x² mais 3x menos 5x menos 15. Do outro lado da equação, vamos ter x menos 2 que multiplica x mais 2. Utilizando a propriedade do produto de uma soma por uma subtração, vamos ter a forma de reescrita disso como x² menos 4. Agora é possível anularmos alguns termos, observe que dos dois lados tem x ao quadrado, então vamos chegar na expressão 3x menos 5x menos 15 igual a 4. 3x menos 5x vai dar menos 2x. Podemos colocar em evidência o x e vamos ter 3 menos 5 simplesmente. E o 3 menos 5 foi o que nos levou ao menos 2. Agora, tentando eliminar esse menos 15, é possível somar 15 dos dois lados e vamos ter como resultado da expressão menos 2x de um lado igual a menos 4 mais 15 do outro. Menos 4 mais 15 vai dar 11 positivo. E dividindo os dois lados por 2, menos 2 no caso, nós vamos conseguir isolar a incógnita em questão. Então vamos ter x igual a 11 dividido por menos 2. A divisão de positivos com negativos vai dar um resultado sempre negativo. Então o nosso x é igual a menos 11 dividido por 2. Podemos pensar também numa solução gráfica para esse mesmo problema. Ao detalhar o gráfico de cada uma das expressões algébricas que foram consideradas pelo fotométrico como funções, é possível verificar que a interseção entre elas corresponde à solução do nosso problema. Nesse caso, nós vamos ter a interseção entre essas duas funções, a y igual a 1, e a outra função no ponto x igual a menos 11 sobre 2. Você pode, inclusive, navegar ao longo do plano cartesiano para conseguir localizar esse ponto. É possível também verificar os detalhes do gráfico, como, por exemplo, qual é a interseção de uma dessas funções com o eixo Y ou da outra função com o eixo Y. Informações que podem ser relevantes dentro da solução de um problema maior. Esse foi mais um vídeo do Calcule Comigo, na série de dicas de aplicativos em que eu estou mostrando para vocês um pouco mais sobre o Photomath. Esse foi o sexto vídeo dessa série. No canal você pode encontrar os demais vídeos. Esse vídeo em específico, nós falamos do Photomath sobre como ele trata equações, como ele interpreta expressões algébricas dentro de uma equação como funções, o que pode ser bastante útil para a solução de problemas, como que ele interpreta as questões de restrição de domínio das soluções, e como é possível utilizá-lo para ter uma resolução gráfica de equações, uma vez que cada um dos lados da equação é interpretado como uma expressão algébrica que corresponde a uma função. Então é possível construir os gráficos das funções e ver onde estão as suas interseções. Além disso, as propriedades algébricas são todas detalhadas no passo a passo quando você está visualizando a resolução algébrica de uma equação, o que pode ser muito útil para reforçar o seu aprendizado sobre essas técnicas e propriedades. Esse foi o sexto vídeo da série do Photomath. você pode ver todos os outros dentro do canal Calcule Comigo, mas existem dois em especial que eu gostaria de sugerir. O primeiro é o Como Explorar Todos os Recursos do Photomath, no qual eu mostro a Além de resolver equações, ele também é capaz de salvar os seus resultados nos favoritos, enviar por e-mail os seus resultados e os passo a passos, e até publicar na web os seus passo a passo de uma resolução de questão, por exemplo. E existe também um outro vídeo sobre detalhamento do reconhecimento de escrita que o Photomat tem. O principal recurso do Photomath é conseguir, a partir da imagem capturada pela câmera do seu celular, identificar uma expressão algébrica matemática, resolvê-la e te mostrar o passo a passo. Só que ele não reconhece só as equações que nós acabamos de trabalhar nesse vídeo, mas várias outras formas algébricas matemáticas. Nesse vídeo eu detalho tudo o que ele é capaz de reconhecer. Então, assine o canal, compartilhe esse vídeo se você gostou, e continue assistindo o Calcule Comigo.